Ok, então estou gravando aqui somente para ver como é que é essa nova interface do SSSysme V3. Então aqui tem um vídeo no YouTube, eu vou deixar o link para esse vídeo com o criador explicando as mudanças. Eu acho que é o suficiente. E aí vamos só ver aqui o que, o que é que tem de novo. Então o modo de aprendizado não é apenas sobre praticar, você pode usar ele para aprender. Então, tem um, agora tem conceitos e exercícios. Tem um editor no, no próprio exercício. Isso é muito bom, você não precisa sair para o terminal ou para um, um IDE. DCLI. Uh, o que é, que é o DCLI? Command Line Interface. Ah, sim. Quer dizer que você pode continuar usando da forma que você usava antes, se você preferir agora tem, ah, não gostei disso reputação e badges né? você tem uns quanto mais você contribui para o exercício mais rápido você é mentorado destrave badges para achievements nunca sei como traduzir isso aqui, badges, achievements e que mais hum, mostre-os no seu perfil sua jornada. Explore tudo que você já fez no Exercism, de aprendizado, mentorar, contribuições. Eu vi que você pode pedir, por exemplo, se você está tá estudando LX tem outra pessoa que também está estudando LX, mas está um pouco mais na frente, você pode pedir feedback dessa pessoa no Exercism. Vai ser uma coisa um pouco mais social, eu acho. Aqui, fala que agora com o mentoring não, não bloqueia, porque antes você pedia uma uma avaliação do mentor e ele te bloqueava enquanto não chegasse a essa avaliação. Mas a tomação, habilidade para conseguir fazer, é isso que eu falei, né? Os amigos podem te mentorar e o um novo look and feel, né? Esse visual aqui que a gente está vendo. Levamos o exercício ao novo nível, ao próximo nível, com uma nova experiência de usuário, melhorando cada aspecto do site. Então, vamos ver aqui, então eu já tenho, interessante, o que é que ele fala aqui do, ah sim, isso é o, é o, é o Twitter do Exorcismo, pensei que era alguma ligação com o nosso Twitter pessoal, Ih, tá demorando aqui, ah, não. aqui, aqui, posts da comunidade, é, novo exercício, de várias linguagens aqui, aqui você pode se tornar um mentor. Try mentoring now, como assim? Compartilhe seu conhecimento com outros. Mentorar é uma forma divertida e recompensadora de reforçar seu próprio aprendizado enquanto ajuda os outros a aprender a descobrir coisas que eles não sabem também te dá reputação. Não tem certeza? Alguns, alguns de nossos mentores também não tinham. Então, vamos voltar aqui. Eu já estou aqui. Depois eu vejo isso aqui. As ah, suas tracks. Eu, eu, particularmente, fiz 12 de Erlang, 10 de LX, 0 de Standard Mel. Você pode contribuir e donar Oh, não, não. Doar, o que, que é isso aqui? Nada, two more, veja sua jornada no Exorcism, então, isso aqui, ninguém pode ver isso aqui, além de você, vamos ver de novo as tracks, Mas, olha, lua, bash muitas, muitas, muitas, muitas, muitas linguagens, né? vimscript nem sabia que existia vimscript Haku. Perl 5. Delphi Pascal, caramba, Delphi Pascal não existe. Prologue. É, tem algumas que eu... Ó, esse aqui eu fiz zero, esse aqui eu fiz um. Eu entrei, mas não fiz nada. Eu fiz dois de Julia. Só. Acho que esse aqui é o mentoring, é justamente para você ser mentor, contribuir. Olha, dá para você fazer proofread, melhorar um conceito, um exercício, criar um novo exercício ou um conceito, desenvolver um executor de testes, desenvolver um analisador que dão um feedback automatizado para os estudantes através da análise das ASTs Abstract Syntax Trees. Árvores sintáticas abstratas. Eu acho que é isso, né? É interessante Tem uma linguagem chamada balerina. Uh, e desenvolver um representador. Representadores nos ajudam a identificar, a encontrar soluções idênticas de forma que poss possamos usar, reusar o feedback. Mais fácil do que analisadores mais divertidos interessantes para raciocinar sobre. Caramba, isso aqui é muito legal, né? Porque você pode... Ó, tem 819 tracks, trilhas abertas. Vamos ver a, a Dier Erlang. Tudo isso aqui, nove tarefas aqui. Ah, vamos ver a Dier Lixir. Quantas? 14. Escrever análise para o exercício de conceito High School Sweetheart. Legal. E aqui são todos os contribuidores. Caramba. 11.071. Aqui a Angélica Tiborska, da comunidade LX. Hum, ok. O que, que é isso aqui? Badge Rookie Beleza, eu sou um Hulk. E. Member. Ok, eu sou um membro. Joia. Tem como. Eles falaram que tem a opção de mostrar ou não mostrar. Não. Ok. Reputação. Ah, quando você publica, ele te dá pontos de reputação. Eu fiz isso aqui. Essas aqui são as minhas soluções. E aqui uma visão geral. Estou em 15% de Erlang, 6% de por 3% de por 1% de Clojure. Faz tempo que eu não faço nada aqui. Mas tudo bem. Eu só quero, para terminar, entrar na track de eu tô no learning mode. Ah, eu lembro porque eu entrei no learning mode do LX, porque não tinha é, mentores, então não tinha opção. Agora, talvez tenha a opção de entrar no mentoring slot. Olha, agora eu posso. Deixa eu fazer, então. Qual? Vamos ver a página 2. Então, seria esse aqui. Ah, agora, para você pedir um mentor, você tem que dizer o que você espera aprender. Então, vou ter que usar um pouco mais de tempo para fazer essa, esse pedido. Ou será que não? Não. OK. OK, então eu acho que é isso, né? Discord ports, é, tem muita coisa para explorar. Não vou conseguir. Ah, isso aqui eu não vi direito. Os community posts. E É isso eu acho que é o suficiente até mais pessoal